Olá gente, nós estamos saindo para dar uma caminhadinha Aqui no final da cidade, Conceição da Aparecida Estou aqui com a minha filha e os netos E o Cícero está ali conversando com os irmãos da nossa, da nossa igreja Eles moram ali naquela casa amarela E a hora que ele voltar, ele vai nos seguir, logicamente é, e o cachorrinho tá seguindo a gente. Vamos para frente, Dani. Não volta para trás, não. E as crianças estão ali se divertindo com um cachorrinho. Um cachorrinho mago que encontraram aqui na... Jogado aqui, ó. Abandonadinho. Olha lá que judiação. Vamos? Vamos, senão vocês vão pisar no cocô. Vamos? Segue a jornada. Vamos. Vem, <risos> tá muito pesado essa sacola, Cássia. Você, tá você, tá... você tá torta. Você tá torta? aqui, ó. Desde onde eu tô com dor aqui, A bolsa tá pesada também. Dá para Dani levar na bicicleta? Um para eles aqui tinha um monte, de é um monte. Tá vindo cá É, tá vindo tá o Fica aí, é só ficar no cantinho. Miguel e Helena, fica lá. Não, não, não. Se liga, outra pessoa, essa pessoas é. Ó, chefe, vamos mandar esse cachorro pra lá. Vai embora. É. Vai embora. Vai embora, volta sua casinha lá, que volta. Que doce, vai, embora, que vai embora, vai embora. Vai, vamos seguir, vai. que é, é que vocês ficam passando a mão a ele. Segue. Vamos. Vai, vai, Miguel, é. vai, Miguel. Larga é. o cachorro. Você fica aqui, tá bom? Fica aí. Miguel, pode ficar vai, ali. Miguel. Fica aqui. Vai, Miguel, vai. Anda, Miguel. Rompe. É o que menos pode, mas é o que mais ama, cachorro. Olha lá, não adiantou não. É, para ir é festa também. É. Ó tá. o carro. Dani. Não quero gritar, mas vou ter que gritar. Olha o carro. Daniela. A Daniela volta para oh. trás. O cachorro também volta, bobinho. <risos> vai pra calçada. Elisa, vai cá. É Oi, Elisa, o que você na cabeça? Entendeu? Você eu abaixei. Pode Da, da rua, Elisa. Vá, vou tá no meio da rua também. Ué, mas tô protegendo, vem, não, não, não, não. Helena! Eu Helena! Ah, Vamos? Vai Ai, Mãe, Ajuda aqui, mãe. Mãe! Que Daí, Elisa, aqui? dá a mão. Quer que eu leve uma aqui? Eu vai, a Helena. Vem aqui, aqui. Nossa, Helena, pesada. Chega, deixa vem aqui, aí. Elisa. Ai, deixa vem aqui. aqui. Tá. Deixa eu ver aqui, aqui. Pode aqui. comigo. Não entendi. Ah, é você vai conseguir, eu na... Mas deixa eu ver, consegue? Como é que você vai pedalar, querida? Pronto, eu Eita, o solzinho ah, tardido. Não, não inventa não. Helena. Oh, não dá certo. Como é que você vai Sim. pedalar aí? Não dá o certo pedalar? Ele é tá pegando o rabo do cachorro. coisa, coisa, com na pele. É, é justo o Miguel que é, é cheio de é, alergia. É, aí, ó. A gente achava que seria um passarinho. Olha ah, o oh, outro carro vindo. Helena, para aí. Miguel, para aí também. Aqui também, Nós vamos entrar onde, cara? Nós vamos entrar aqui? Não, não. A ponte está pronta. Tá. Caca. Ó. Nós construímos uma ponte ali. Vem aqui, Helena. não. Ali tem um riozinho, né? uma ponte. Então, olhada agora. Não é aqui, não. não. Não, vem, Helena. Deixa o cachorro aí. Vamos ver se ele fica preso aí. Deixa aí, ficou preso. Ele acha. Agora vai ficar aí. Ele vai ficar aí. Baixo, não, vem, vem, vem. Você ah, acha que o cachorro eu não posso... é bobo? Já sei, eu vou levar ele até a ponta, tá? Você não vai levar nada, vamos é. pra, pra frente. Ai, Nossa. ai Nossa mas cobra é morta, que nojo. Vai, Dani. Aí, pronto. Aí depois Não, ele, ele, ele coisa mãe. na cobra e é. aí vem lamber as crianças. Olha o carro. Olha o carro. Helena, Daniela, Miguel. Da sua mãe ou a minha? Olha. Olha vovó. a vovó. Olha lá, mamãe. Eu moro lá. Mas essa casa que construiu tão rápido mas que belezinha mãe, achei um né? mãe. aqui Que é loteamento novo é novo eu é cheguei aqui não tinha nenhuma dessas casas não é mais nova hum. ainda bonito né ah, é uma terapia. <risos> levanta miguel machucou não levanta não nada vai não vai correr não que você vai cair também vai, mãe. Vai aqui. que lindo né vai. olha o corquinho. vontade de sair olha assim ó e voar <risos> Só limpar, passa a mão. Passa a ah, mão. Ótimo. Passa a mão. Passa a mão só. Tira a terra e pronto. Essa ali para mim tava bom. Vai andando agora. Gostosinho. Então. É pra cima que nós vamos? Ah, é. Não tem só que ele onde. Ah, tem que luchar mesmo, é onde eu tô vendo. lá. Ah, mas eu fazer. Vim aqui soltar o drone pra descarregar a bateria dele, né? Olha o lugar gostoso de gravar, ó. Ai, que delícia, que aqui de Olha que delícia, que massa, que droga. Olha que bonito, não? Vai lá, vai lá não. busca o carro, então. Olha só que bonito. Ele de longe inteiro, mãe. Mãe. Ai. Cadê o cachorrinho? Ele eu sumiu? Ah, vai lá Ai, tô não vai Não, olha lá, ó. Mamãe disse pra lá. É. Segura a prole. Ah, eu tô filmando ah, sim, é filho. Não tô filmando eles, não. Ah, não. Não tem nada a ver com eles. É parte já vai cortar, né? Que... Que não, não. Fala, corta aí o cachorro. Olha que o cachorro dá uma. <risos> não, Miguel, para de ficar passando a mão. Miguel, Miguel depois corre. você vai comer. Não Ai, não tem nada pra lavar sua Eu tenho um negócio, pai. Eu tenho um negócio de Ele tava com duas meninas. Que ele não é bebe. Bebe. Não, ele não tava com as meninas. Uma, não. uma não. grande As meninas A menina só tava filho. andando. Sabe? Ele tava até dizendo uma pena dele. Aí ele achou seis, né, Miguel? Pra será que vai aquela estrada, não? Aquela aqui, ó? É. Ai, ah, eu vou... Já eu já aqui é tá lá. atrás de casa, essa estrada. Mas já embora. nela. Atrás de casa, ali. Sabe aquele terreno jogou a laranja? Sei, ela desce então para lá. Uhum. E onde está o dia? Aqui dizem que aqui, hum, uns quilômetros ali, tem uma represa. Como hum, ah. assim, é, é. Acho acho que fala quando desce um rio assim? É. É É muito que bonito, ver. mas é perigoso. É só adulto mesmo. Pai, com criança é perigoso. E eu, né? Não. Você é criança. Olha nós aqui, gente nossos netinhos passeando Pega o no loteamento que lá abriu aqui já estão sendo construídas as primeiras casas e nós demos uma saída de casa agora, mas olha o tempo como é que tá lá, tá vendo? Então a gente sai um pouco preocupado ó. e eu precisava ir para a roça é e não tá casa. dando chance de ir lá na roça tão cedo aí, aí, meu genro chegando os, os menininhos dele Papai. o mundo está fora de forma, hein? Não, ele tá ele tá em forma. Ele tá, de bola. tá em forma de bola. Olha lá. Aí agora aqui tá a Madalena. A Cássia. A Sabe quem gosta muito de vocês, Cássia? É a irmã Jean, lá de do Rio de Janeiro. Fala muito, fala muito dessas crianças lindas aqui, ó. E ela gosta muito de trem. Aí nós fizemos umas, umas reportagens lá no trem, trem, ela gosta. Volta pra cá, volta pra cá. Volta, pra cá, Elisa, eu, eu Elisa. Elisa, você é muito teimosinha. Volta pra cá Olha aqui Que visão magnífica que tem daqui Nós estamos na entrada de um sítio Olha que visão bonita que tem aqui ó. Tá vendo? Minas Gerais é cheia De serras e morros E uma mais bela do que a outra Tem tem vindo uma moto pra atrapalhar minha gravação Aqui nós estamos na entrada de uma chácara por sinal, é muito bonita, tá lá embaixo, a chácara. E olha só que beleza. E aqui é um loteamento e logicamente daqui a um tempo já não vai ter essa beleza mais porque vão acabar com tudo, né, gente? Onde o homem chega, você sabe como que funciona. Um pé de hibisco e a pessoa teve a inteligência ou bom gosto de plantar essa planta aqui que eu sei que é da família do sisal aqui embaixo, ó. De forma que tá até protegendo o pé de bisco. Ninguém vai mexer com isso aqui, não. Porque tem espinho na ponta. Quem é que vai chegar aqui para mexer com planta que tem espinho, né? Até um, um espinho que uma vez, há muito tempo atrás, eu dei uma babada e toquei na ponta de um deles. Eu vou falar, eu não quero para um... Hum, de jeito nenhum. Olha lá como é que as crianças se sentem bem, ó. ó como elas gostam. Quem que é a Elisa aí? Quem que é a Elisa das duas aí? Ah, não tem Elisa aí, não? Quem que é a Dani? A Dani não, é Helena. Quem que é a Helena? Pega a mão quem que é a Helena. Quem que é a Elisa aí? É... Mas vou falar, quando quer fazer desfeita, faz mesmo, viu? Tô perguntando quem que é a Elisa, ela não tá nem aí. Olha eu vou falar com Olha Uau! Como gosta dessa mãe. Obrigada, viu? Pegar uma para Até você, Miguel. Até o Miguel. Obrigado. Tá bom, tá bom. Tá bom, chega, chega. Miguel, Miguel. Tá bom, chega. Na verdade, gente, é o seguinte. Essa planta que eles estão pegando não foi o camarada que plantou, não, tá bom? Essa planta aqui, aqui em Minas Gerais, todo mundo sabe que ela não é eu falo praga, mas me perdoe, não é praga. Ela nasce fácil, pronto. Qualquer lugar que você vai, se você colocar, ela vai pegar fácil, fácil, fácil. Beleza? Fala: Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Um beijo para vocês. Um beijo pra vocês. Do canal do vovô. Do canal do vovô. Do vovô Cícero. Do Cícero. E da vovó Madalena. Aí faz assim: ó. Beijo. Manda um beijo para eles. Assim, ó, assim, ó, assim, ó, faz, que nem o vovô fez aqui, ó, faz, vai fazer não? Nega linda, e o cabelo dela, como é que tá já, ó, ainda bem que meus netos são assim, graças a Deus, um casalzinho fazendo selfie, e esse cachorrinho aqui, ó, resolveu nos acompanhar, tá sendo um problema, porque depois, quando voltar pra casa, oi? Oi. Vai pôr na vovó? Não põe é na vovó. Não põe na vovó. Mãe. Está feita na vovó? Pontinho. Pontinho? Eu quero fazer eu mais. Bagaçar. Quer colocar mais? Mas, a vovó, esse, esse seu boné tá tirando todo o charme. Entendo. Aí. Tem que tirar isso. Não, não tira minha presilha, não. Pontinho. Dá isso aí pra mamãe, Miguel. É o pedaço. Para a sua mamãe, dá? Lá pra mamãe. Mãe, Deixa eu ver, Madalena tá ali, Eles enfiam de qualquer jeito né? Mãe, cheiro, Cheira bem? Ela é, tem cheiro? Não. Tem perfume, quer dizer? Mãe. Não, não tem cheiro de nada não. Isso. Gente, olha que coisa interessante Aquele lado lá Dá pra ver que O tempo tá mais aberto Mais aberto assim, né? Não tá sol, mas o tempo tá sem chuva para lá. Aí você vem vindo, vamos. Olha que interessante. Você vem vindo, ó. Cada vez mais, cada vez mais fechando, ó. E nós vamos continuar passeando assim mesmo, porque ali já tá chovendo. Mas vamos continuar passeando porque vale a pena. Onde Você vai, moço. Ó, oh, olha o carro. Miguel, não, é Miguel, Miguel, vai para o da da, o carro, da né? calçada. Vai para o da calçada, vai. Aqui, Miguel, Miguel vem, vem ó, pro canto. Não pode entrar dele não, Olha né? o carro aí, Miguel. Vem pro canto aqui. Aqui tinha um canarinho, mas a Madalena. A Madalena não. A minha filha não viu, não filmou ou foi a Madalena, não sei. Alguém que tava olhando não filmou. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Eu sou muito curioso. Ué, pedra? Tá cheio de pedra aqui. Que que será que é isso, eu, hein? Sai fora, jacaré. Ah, vamos nós não trouxe, não trouxe meu pau de selfie, então tem que ir na mão selfie mesmo. Tá é. Que interessante, ó, alguém jogou um saquinho, de uns falam chup chup, outros falam geladinho e, enro... ah, não dá para ver, né, enroscou aqui e entrou, ficou com água aqui, ó, ó. Será tirar essa água daqui, é né? Olha aqui, meu filho. Eu Dá um joinha. Abaixa. Agora a avó tá dando ah, biscoito pra netaiada. Não, espera, espera aqui, Miguel. Wow. Olha aqui, Miguel. Dá um joinha. E o cachorrinho tá ali. Depois ah. eu quero vir pra despachar esse bichinho. Não é nosso, não. Começou a seguir a gente, ó. Já comi sua mão eles lá dentro? Não. É? Já comi mão. Não deixa ele pegar na sua mão, não, filha. Dá para ele, mas não deixa ele pegar na sua mão, não, tá? Joga no chão, que ele come no chão, lá. Ai, o urubu teve alguma coisa. Urubu? onde acho que era um urubu, hein? Faça o que o pai falou. Cacará? É. Cacará, querido, boca grande? Não, não. Ô, Daniela! Quando comprou o caminhão de coleta novo, eles passaram assim, Caminhão novinho. Esse tem Chegou? É, nós estamos mandando pra lá, porque ali tá vindo água já, ó. Coisa, minha mãe. Sacrificaram uma árvore ali gigante. Minha filha falou que era muito grande para fazer nesse lugar um terreno para construir casa. Agora o que eu achei bonito aqui é isso aqui, ó. Olha só, subiu aqui no poste, abraçou o poste e fez como se fosse um enfeite no poste. Olha lá. Subiu. Através do que? Deixa eu ver se é um fio. É, aqui tem um arame farpado. Tem um arame farpado ali, ó. Ela subiu pelo arame farpado que tá ali. Dá pra, dá pra ver? Olha o arame farpado subiu. Fiz uma curva aqui. Dando flores inclusive. E veio. E onde o arame farpado ficou? Agora aqui já não é arame é, um farpado ainda. Ela então. Acabou fazendo um, um, um arranjo muito bonito nesse poste. Então, presenteado foi ele, né? A oh, fusquinha azul, gente. só vindo da roça tem que ser mais rápido porque a chuva tá vindo olha gente nós estamos aqui de teimoso porque a chuva tá lá ó. e tá tão bonito aquele lugar conforme a água vai caindo você vê certinho uma nuvem descendo assim ó, se transformando em líquido, se é que eu posso fazer essa comparação, não sei se está certo ela tava ali ó Aí vem rodando, vem rodando, vem rodando, ali começou a desaguar já, ó. por esse motivo nós estamos indo embora, faz o contrário, a gente se molha e vai ser ruim, tá com criança, né? Aqui embaixo tem um capãozinho ali, que belezinha, uma matinha, ali tem uma, um olho d'água que eles falam, né? Aí desce daquela garganta lá e vai embora. Mamãe, para de chover. Que visão, né? E tudo café, pessoal, tudo café, ó, tudo café. Aqui é chamada. Bom, a terra do café mesmo, né?